É, é engraçado, né, cara Ô, oh, Elcio, então, então. oh, como é que você foi parar na balada? Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar Você nunca pergunto Como você foi como parar assim? de trabalhar ah, na vamos, balada? vamos lá, vamos lá é porque não é muito sua cara, assim, sei lá hum, Você não é sei muito lá, minha não. cara, velho É, cara, não, você é todo que, nerdão, que que é, assim O que, que, é, que, que tem a ver o cu com as calças? O que, que, que, que não é, o é minha cara? Cara, você é todo nerdão, assim, né Difícil o cara Eu imagino, é música de música eletrônica, pô Eu também, também é. curto pra caralho música eletrônica, mas é que eu trabalho com TI e não posso na balada, caralho? Não, isso é coisa da sua é época aí, Carlos Nerdão. Não, não é preconceito. Só não, preconceituosinho é preconceito. de merda. Não, eu adoro eletrônico, cara. Nossa, você não fala isso não. Então, vamos, vamos contar a história. Quando eu fiz 18 anos, 17 para 18, eu comecei, eu fui pra Facul, né? E aí eu tinha tempo de sobra, eu falei, ah, vou fazer academia. Tinha uma academia perto de casa lá. Aí pro 17 para 18, que foi o primeiro ano da faculdade, 2006, comecei a fazer academia. Eu fiz amizade com os caras da academia, lá, os caras gente boa. Aí quando eu fiz oito anos, eu já era brother dos caras, chamei pro meu aniversário E aí, um pouquinho depois dos meus oito anos, já pro fim do ano, no começo do ano, continuei e tal, tal, tal E aí veio o meu carro, né? Meu pai tinha comprado um carro pra ele, ele deixou o Corsinha pra mim Ela falou, ó, oh, tem dois carros aí, o Corsinha, pode pegar quando você quiser aí pra, pra sair Aí eu peguei os caras da... Tava comentando com os caras da balada, falei, "Ô, oh, agora eu tô com o carro, mano, dá pra fazer uns rolê Aí os caras, pô, vamos fazer uns rolê então aí Aí comecei a sair com os caras da academia, os brothers da academia. E aí a gente começou a ir na balada. E eu lembro até hoje que, mano, não tinha GPS, era tudo Google Maps, ah. imprimir os, imprimi os mapas. Eu ainda tinha o Google Maps, vocês talvez não, mas imprimir os mapas. Eu lembro que a primeira vez que a gente Fazer foi na isso balada. Imprimia mapa e levava. Eu demorei acho que duas horas pra chegar na balada, porque a gente não sabia onde eram as coisas. E, mano, <risos> eu lembro que a gente foi numa balada. A gente ia numa balada, lá na Vila Olímpia. E aí o que aconteceu? Chegamos. Demorou duas horas pra chegar primeiro, né? Aí, quando chegou, a gente não achou tão legal a balada. Aí, um brother meu falou: Tem uma balada legal no quarteirão do lado aqui que eu lembro, chama Secret, vamos nessa balada. E aí, a gente foi na balada e eu achei super da hora, sabe? Aí, começamos todo fim de semana aí pra essa balada, porque a gente achava mó legal. E aí, nisso, eu comecei a perceber que tinha uma galera que conversava com o cara da porta. E o cara da porta deixava os caras entrar, falava os negócios, né? Eu sempre fui ligeiro. Olha, ouvia bastante, capturava as coisas. Ah, fui trocar ideia com esse cara. Falei, ô, oh, tudo bom. Você é o dono, o gerente, alguma coisa, né? Eu sou, eu sou o gerente da promoção aqui. Falei, o que que, que que rola aí? Por que, que a galera fala com você? Falei, não, é que eu faço os, os eventos meio que eu que coordeno, eu faço promoção. Falei, promoção? Tipo assim, como? Aí é, quando você tá aí hoje? Falei, ah tô com quatro amigos. Né? Enchi o carro lá e ia. E a gente pagava, tipo assim, 40 reais pra entrar, vai, pensa assim. Aí ele falou: Ah, você tá com você? Mais quatro? É, mas assim então: 30 reais vocês podem consumir e ficar no camarote. Eita! Aí, Mano, como assim, velho? Eu pago 40 ah, conto e entrava, aqui você tá falando que é 30 reais consome camarote? Ele é. Então, é! Quando você vier aqui a próxima vez, se você trouxer a gente assim, cinco, seis, fala comigo. E aí era o Ricardo, se ele estiver vendo um dia, Ricardo Mandarano. Ele era o gerente lá de promoção, então ele que fazia toda a parte da promoção, né, o promoter, ele era o promoter more, vai, vou brincar assim. E aí eu fui uma vez, falei, não, não pode ser, mano, aí imagina nós, molecão, 30 conto, consome, dá pra tomar, sei lá, umas 6 brejas, vai, na época era 5 reais uma breja, 30 conto, dá pra tomar umas seis 6 brejas. Eu não tomava breja na época, eu tomava uma, uma vodka, tomava um negócio lá e ficava no camarote. E aí, mano, eu comecei a voltar, a gente começou a voltar lá todo fim de semana, e os moleque, ô, vai lá e fala com o cara lá, mano, pra nós conseguir os esquemas aí, né? E aí eu comecei tanto, e aí assim, a gente começava a contar as histórias na rua, lá no bairro, em Guarulhos. Mano, nós para pra balada, camarote, consumação, os 30 contos, cara, mano, começou a colar Guarulhos em peso lá no bagulho. E aí o que, que o cara viu? Levou todo mundo? Aí o que, que o cara viu? Ô, mano, já que você tá levando todo mundo, você não quer trampar aqui? Pô, 5 reais por cada pessoa que você trouxer e tal. Então, assim, não era uma coisa que me pagava muito, sabe? Só que assim, eu entrava de graça, aí eu comecei a entrar de graça. Camarote de graça. É, meus amigos, muitas deles, começaram a entrar de graça comigo também, porque eu consegui uns esquemas. E aí comecei nessa. Tudo porque eu comecei a ouvir o cara lá, na, o promoter na balada, fui conversar com ele e eu virei promoter. Então eu fiquei mó tempão trabalhando. o que que era ah. legal? O trabalho do promoter era levar a galera e também fazer algumas ajudas na, na porta. Então o que que eu fazia? Eu ficava de olho e ligeiro na galera que queria que eu escutava. Hoje oh, nós vamos beber, nós vamos fechar uma garrafa. Aí eu falava, ô, oh, tudo bom? Você vai fechar uma garrafa? Eu trabalho aqui. Cara, você quer entrar com a gente aqui? Eu faço uma promoção. Aí eu chamava o chefe do bar, que era brother, e o, e o outro promotor mora lá, o mandarão. Mano, tem um cara que ia fechar duas garrafas. O preço normal eu vai, 500 conto? E se a gente fizer 400, acho que os cara entra e vem e vai querer fechar duas e tal. Vai lá, Elcio. Aí eu começava a fechar a garrafa com os cara, tal. E o que era legal? Como eu falei que pegava umas promoções. E dá para perceber que é promoção porque lá dentro você vê o preço. Não tem como eu te enganar. Ah, é, não tem, mentira, né? Exato. Aí os cara me via no meio da balada. Olha o cara ali ou o cara ali, você muito boa, mano. Você fez a promoção para nós. Senta aí com nós, bebe aí com nós. Então assim, era uma forma legal de eu entrar na balada, levar meus amigos. Aí o dinheiro que eu ganhava, eu gastava na noite mesmo, sabe? Então assim, eu não gastava nada, tomava de graça. É diversão, né, cara? E ainda teve uma época que eu ainda, eu, como eu trabalhava lá, o open bar que tinha na balada, eu era tipo, todo mundo me conhecia. Então eu pegava a bebida direto no open bar. Então por um bom tempo, cara, eu não pagava nada, né? Levava a galera, conseguia o VIP pra galera. Consegui a beber com os caras lá, fiz um monte de amizade e assim, eu era muito ruim de de comunicação assim, né, de conversar, e ser tímido. Eu sempre fui ligeiro, mas nunca fui bom de conversar. Isso me ajudou pra caramba a poder conversar, negociar, ser um pouco mais espojado, tal, porque eu era muito quieto, eu era muito na minha, né? E aí foi assim, eu comecei que a trabalhar. você tem que ser bem despojadão mesmo na balada, ah, né? Você então, tem que foi... ser um cara bem comunicativo, né? Eu falo, foi o que me ajudou a me comunicar, a aprender a me comunicar melhor. Porque eu, eu, eu sempre fui ligado nas coisas, sempre. Só que eu sempre fui muito quietão. Só que eu sempre fui ligado no 220, eu só era quietão mesmo, na... tipo, meio tímido. E aí, mano, é, a balada a me ajudou. A mas... É, a balada me ajudou pra caramba a poder ah, conversar tá com as pessoas, a falar um pouco o que eu penso, é. a poder... E aí, mano, trabalhei por anos lá, tipo, uns 4, 5 anos lá. E aí, quando eu não era VIP mais, porque tinha uma época que eu nem tava mais trabalhando, e se eu saía? Esse cara que era meu brother lá, que era o chefe da promoção, ele me conhecia. Ele fazia tipo uns esquemas, ó, o senhor, não, não dá mais pra te liberar que você é um trampa mais aqui em si. Mas assim, pede. Aí eu conhecia todo mundo, né? Pede lá pra as minas lá do caixa fazer preço de mulher pra você, Open Bar. Assim, em vez de pagar sem contos, eu pagava tipo 30, 40, que era o preço feminino. E ficava no open bar lá, e mano, eu fiz isso por muito tempo. Tipo, literalmente de 2007 até uns 2010, 2011, cara. Tipo, nessa ah, foi pegada. Bastante, cara. Bastante. Essa por função aí. de promoter existe ainda até hoje? Porra, se existe. Tem que lá, né? Porra, se existe. Aqui mudou bastante, aí, por exemplo, depois de um tempo, o Facebook começou a bombar muito, lembra? 2010 uhum. ali. E aí, cara, tudo que era promoção era mais por esses meios aí, né? Então você botava é, isso que eu tô coisas no Facebook, de hoje tá e tá a... muito nas redes sociais, não, né? Mas você continua, a galera ficou o dia inteiro. Orgânico, a galera ficou o dia inteiro conversando com a galera no Facebook, mandando mensagem: "Ô, oh, vai ter festa, você não quer vir para cá?" e tal, mas é. mano, era da hora. mudou só um a pacote, forma de fazer um pacote né? melhor pro cara isso né deve ficar ali carimpando a galera fecha um pacote é. cara a gente viu aí na pandemia deve ter mesmo porque você viu várias baladas em São Paulo mesmo foi fechada aí e assim coisa de 500 pessoas cara não era assim pouca não cara gente para caramba gente é. para caramba frota aí fechou um monte de balada aí <risos> né cara o cara é. sentou ah cara assim errado não tá né então assim não tá, é. É, errado não tá é. É, é que assim, eu, eu fico, lógico, tô, tô, tô, tá errado, né, não pode ter mesmo, porque não precisa nem falar, né, conta do mesmo, mas ao até que esses caras também vai ver do que, né. Isso que então, eu cara. Assim é, Pô, é, quanto é, tempo é. já que tá fechado? Os caras vão. Imagina, do... imagina aí, o é, né? o Elcio, você sabe falar mais do que a gente. Eu vou te tipo, fazer uma pergunta, acho que você tem a resposta. Imagina você um ano e meio parado, né? Você. Eu falo você, você deve ter conhecido os donos lá, o lugar, né? Um ano e meio, a balada Não, parada, fudeu. sem nada. Fudeu, Pode. Assim, já os, o dono, os donos. Os caras estão cagando dinheiro. Dono de balada. Tá cagando dinheiro. Os caras ganham. Porque os caras não têm uma balada. Os caras são sócios de uma pancada. Agora, quem é promotor, que vive daquilo, que vive de ganhar dinheiro. Porque assim, ó, eu te pago 5 reais por pessoa que você trazer. E o cara leva 60, 100, 200 pessoas para balada. E ganha lá os mil reais dele na noite. É o que o cara ganha no fim de semana. Então assim, se o cara, sei lá, leva 200 pessoas, ganha mil reais. Fez isso. Uma vez por mês, vai? Uma vez por semana. Ganhou quatro conto? Tudo bem, que os caras trabalham em balada no meio da semana, sexta, sábado. Imagina, você vive disso. Você mas não é um tem trampo, público? né? Quando não é diversão, é um trampo. E, e, por isso que, pra assim, mim, sempre. Eu falo é. que eu trabalhava, porque eu trabalhava, eu era considerado, tipo, eu entrava na balada, a hora que eu queria, saía, os seguranças me conheciam. Mas eu não vivia daquilo. É a diferença de trabalhar e viver. Eu, eu, era, eu era, trabalhava na Continental de analista mesmo, então eu tinha meu trampo. Aquilo lá pra mim era uma forma de eu poder beber, levar meus amigos e pagar mais barato nas coisas, entendeu? Sim. Agora, quem vive disso, só que assim, quem vive disso tem dois tipos de pessoa. Tem a galera que vive de um momento, ganha, ganha o dinheiro da balada, gasta tudo na balada, vive de farra. E tem a galera que conversa, aquilo é um trampo. Então o cara vai lá, guarda a grana, investe. Eu tenho conhecido os meus aí, que trabalhavam lá na Secret na época... Hoje o cara, ele é sócio de bar. Sócio de balada. Por quê? Porque o cara, ele não queria só ficar vivendo na noite. Ele trabalhava, juntava a grana dele, fazia Pela o pé de meia Era de negócio, né? ele era, era o trampo dele, era o negócio dele. Então eu tive muita gente aí. Só que essa grande maioria é molecada. E a molecada tá muito mais farreando. Então geralmente é os playboyzinho, entendeu? E aí então, vive do dinheiro do pai, da mãe. Ou a galera que era tipo eu. Já tinha outro trampo e fazia isso mais de... Diversão. Tanto que eu nem era um dos melhores promotores em si. Eu sempre levava uma galera, mas tinha uns promotores lá que viviam disso. Os caras levavam 100, 200 nego Eu levava 20, 30, tipo, quase nada perto dos caras mesmo, entendeu? Na minha adolescência também eu acabei, por causa de amigos, conhecendo o DJ, né? Um, um DJ que eu conheci, que é muito gente boa, DJ Tiel, ele toca até hoje aí. Ele vinha fazer muita balada aqui em São Paulo, né? E uma época a gente. Andava muito junto, cara. O que eu fui de balada com ele assim, esse esquema que você e né? aí, eu conheci e os problemas com ele, né? Eu entrava com ele. Eu entrava em todas as baladas de São Paulo de boa. Porque os promotores se conhecem. Então lá, ah, vamos na balada que tá hoje. Vamos sair daqui, tipo, eu trabalhava na Secret. Cara, vamos sair uma morinha. Vamos ali ver como é que foi a outra balada? Eu não via, ficava morinha, batia um papo, voltava. Conhecia, chegou uma época que conhecia. Quando a mundo. balada é de boa, assim, né, você deve saber também, não sei se o André era muito de balada, eu acho que não, né, mas enfim, é... <risos> médio, né? O André é só gosta de assalto. É, o André gosta de ser... É fazer, amizades, fazer amizades com um assaltante, o André. Mas balada faz bem, cara, é gostoso, é de boa. Quando você leva na boa, né, que tem gente que extrapola, perde, uh. né, é, aí é, é foda, né? Mas quando você leva de boa, que nem... Eu não bebia, né, então eu sempre... Eu acho que eu sempre me dei bem, né? Porque, cara, eu curti a balada mesmo, sabe? E lá pra escutar música eletrônica que nem o tio, eu tocava muito House, né? Eu, go eu gosto muito gosto. de Psytrance, né? Eu, eu gosto muito de, de Psytrance, se eu for pra ouvir. Gosto de House também, gosto de outros Eu gosto tipo de, de house, house e EDM, que eles falam, que é eletrônica Também, EDM é, é legal pra caramba, cara. Isso é legal, é... mas pra mim chega um momento que... Puta, fica... Só a mesma coisa, só a mesma coisa, eu já não... mas assim, é que, assim eu acho que eu não é bebi, estilos, nem, é estilos, nunca né? fui usar droga, eu acho que o Trance me deixava meio em transe, assim. Quando você escuta aquela música para viajar é é mesmo... É que é a música para viajar, exato. É, é viajo pra viajar mesmo, então eu consegui entrar na com a música ali, né? É que você não joga, ela que usava um doce, esse daí viajava é, então. mesmo. É, então... Não, cara, um dia uma Bevia vez. Você vê as galera balada, nessas era... baladas tomando doce, você vê a galera que parece que tem outro mundo, mesmo. Você vê balada, cara, é muito louco, né, cara? E assim, acho que o meu preconceito também, né, que foi, foi diminuindo bastante, porque assim, você vai muito em a balada LGPD. LGBT, LGBT. É eu falando do é trampo. é eu falando de trampo aqui. É, e, e a gente. É muito normal. Não tem banheiro. Masculino e feminino, é tudo misturado. E ali é homem ficando com homem, mulher ficando com mulher. Então, assim, é, é muito comum. Então, a minha cabeça, né? Claro que a, a primeira vez foi. De maia até revirou no... Tim Mata, agora revirou no túmulo, né? <risos> então, não vai vale lançar Porque... homem com homem e mulher com mulher. É, então, bem por aí mesmo. Mas assim, cara, então, como eu, eu comecei a frequentar muito essas baladas, você começa a abrir a cabeça. Você vê que são pessoas, cara, super Sim. gente. Um dos meus melhores amigos é o Arthur, né, cara? Ele é homossexual, enfim. É, tá morando agora na Europa. Super gente boa, cara. Adoro aquele cara. Gente boníssima. E casado há muito tempo com outro rapaz. Muito gente boa também, cara. Um cara super trabalhador, esforçado, inteligentíssimo da área de TI. E assim, cara, isso aí tem que ir abaixo sabe, cara? A gente. Me fez muito bem, né? Muito bem é... frequentar esses lugares. Eu gosto pra caramba, né? Hoje não dá mais, por causa, né? Tem outras responsabilidades, mas eu tenho saudade, às vezes, sabe? Duas responsabilidades. Só, só fica acordado, mas não é por causa da balada, né? Não, só é outra balada. Fica até de madrugada, mas na é causa mas, da. Mas ó, mano, balada. eu fechava a balada, cara. Dava seis da manhã, tiazinha começava a limpar a balada, e eu me conhecia, ô Elcio. Acabou, né? Seis da manhã. Eu falei, ah, já acabou, mano. É,